No Japão, uma câmera estava filmando o test-drive de um cliente teste este que terminou de forma trágica com um terrível acidente. Ao rever as imagens do teste, algo foi detectado entrando no carro. que o motorista deu carona a um fantasma. Nas imagens vemos pernas brancas e pálidas entrando no veículo e sentando no banco do carona. Não temos dúvidas de que isso possui relação com o acidente. uma noite chuvosa, um homem caminha em direção a sua moto após um longo dia de trabalho, mas há algo na cena que chama ainda mais atenção, observe atentamente. Você deve estar pensando, aquele vulto negro que passou lá atrás é apenas uma pessoa qualquer, mas não é disso que estamos falando. Sim, há um fantasma de uma garotinha olhando para ele de trás do carro. que estava sozinho em sua casa conversando com um amigo pelo celular. Não parava de chover do lado de fora. Foi quando, de repente, ele ouviu um barulho estranho na casa. se levantou para investigar na cozinha o objeto que foi derrubado Isso não é nada bom. Ele dá umas risadas achando que era coisa de sua cabeça. Mas não era coisa de sua cabeça. É coisa que quer a sua cabeça. Se segue, vemos o encontro de um homem com uma estranha criatura em um lago de Chernobyl na Ucrânia. O estranho ser parece um peixe com dentes de crocodilo. O que seria essa estranha criatura? Seria apenas um peixe desconhecido? Uma criatura deficiente? Certamente devido à adiação que contaminou o ambiente em 1986, Aquele vídeo que faz seu coração parar de bater por alguns segundos. Em plena luz do dia, um homem estava vagando por uma rua movimentada e filmando todo o trajeto. Mas ele jamais imaginava que viveria a terrível experiência. Aparição de um fantasma na janela, um rosto branco e pálido, como o de alguém cuja alma já se foi. São imagens macabras. Isso é real, e muitos deles podem estar te observando pela janela de sua casa. É com muito pesar que eu venho lhe informar que este vídeo é real. Você ateu cético que não acredita no mundo espiritual, não acredita em Talvez seja a hora de rever seus conceitos antes que o mal também decida se revelar pessoalmente a você. Era aniversário da pequena Mia, mas parece que alguém que não foi convidado queria participar da festa. Não havia ninguém do lado de fora e até hoje ninguém conseguiu descobrir quem ou o que era isso. Mas no fundo todos sabem muito bem, só não querem admitir. No primeiro momento da filmagem, vemos dois cachorros andando pela rua até que um deles sai farejando até a lateral do carro. Quando o cachorro começou a sair do plano inicial do vídeo, ele foi andando até a lateral do veículo e seu corpo foi deformando e esmaecendo até que desapareceu feito fumaça. Será que existem animais fantasmas? Mostra um o momento perturbador vivenciado por uma pobre e inocente alma enquanto repousava em seu berço. A câmera da babá eletrônica registrou o momento exato em que algo puxa a perna de uma bebezinha. momento o puxão foi tão forte que ela despertou muito assustada. <risos> Você já sabe o motivo pelo qual seu filho acorda chorando toda madrugada. Não é porque ele quer te perturbar, mas sim por estar sendo perturbado por um demônio. Então, sempre que isso acontecer, vá até o berço, estenda as mãos e ore. No vídeo a seguir vemos um jovem indonésio pilotando por uma trilha no meio de uma floresta rumo a sua casa após uma noite de trabalho. Há um trajeto muito longo a ser percorrido floresta dentro. Tudo estava indo bem até a câmera captar algo estranho entre as árvores. O que é isso? Um cadáver, um fantasma ou algum ser demoníaco daquela floresta?